Nolá! Teve muita gente reportando um bug no addon de NPC sobre as skins customizadas. Falaram que não tá funcionando em servidores e em multiplayer. Só que isso não é um problema do addon, isso é um problema do Minecraft. Porque quando você entra em um servidor ou mapa que tem textura, ele vai baixar. Mas quando você já baixou a textura, o jogo não precisa baixar de novo. Afinal, você já tem ela. Ou seja, a textura não atualiza. E é esse tipo de bug que tá tendo quando muda as skins do NPC. E já que a próxima atualização vai ter muito disso, eu resolvi fazer esse vídeo antes de atualizar. E tem duas formas de resolver esse problema, dá para criar uma textura nova ou mudar o UID da textura. As duas dá praticamente em criar uma textura nova, então é, criar uma textura nova resolve o problema. Para mudar o UID é bem fácil, você pega a textura do NPC, copia e cola, entra no site que gera UIDs, vai no manifest e cola no primeiro negócio de UID. Muda também o nome para não confundir na hora de colocar no mundo. E é isso. É só mudar como você mudaria normalmente. Agora, criar uma textura nova para facilitar o uso bridge. E cria a textura por lá mesmo. Tira tudo que coloca arquivos adicionais e pronto você tem uma textura. É só baixar e colocar as skins. Lembrando que deve estar na mesma pasta, se tiver um diferente, ela só não vai. Se for mudar várias vezes, dá para apagar dentro do jogo a textura baixada. Vai em configurações armazenamento. Dados guardados, seleciona a textura e apaga. Assim vai baixar de novo e praticamente atualizar. Eu talvez tenha explicado muito rápido, mas deve ser melhor do que explicar com a voz robótica. O próximo vídeo vai ser a atualização 5.4 do Adam, vai adicionar modo customizada, animações e um item para editar. Não sei se deve perceber, mas nesse vídeo eu usei a versão 5.4 para fazer o tutorial.